Pão meu! Uh. Então é isso. Quem está na live, seja bem-vindo. Quem não está, vai ver o vídeo aí. Então, se você está vendo esse vídeo aí, tá feliz aí. Ó. Vou cortar, raspar. A maquininha está aqui. Agradecer o Brian, está bem prestado a maquininha. Vamos começar então com o corte só das laterais. Vamos fazer um corte bacana. Eu vou ter que ficar olhando aqui, ó, no, na, no retorno pra ver. Ó, vou pegar aqui e ir, buscar. Ah, mano, na moral, tá demorando demais aqui, ó. Vamos meter na frente aqui logo, então, ó. Caralho, velho. É foda. Ah. Meu Deus do céu, velho, deixa quieto, vai. Mentira, vamos lá, vamos lá. Cara, muito cabelo, velho. Nossa, tá sumindo. Eu vou deixar só as laterais, não apareceu. Olha! Aquelas as pessoas que são carecas lá tá em cima, assim ó. Tem tampa. Cafunga carequinha, cafunga carequinha. Deu cabelo pra caralho isso aqui, mano. Ó. Pega esse moicano, então. Cê é louco. Agora vamos diminuir mais essa porra aqui, ó. O Dá oficial, um salve aí, ó. Oficial. Barbeiro oficial. oficial aí, ó. Só seguir ele aí, galera. Vamos ver como vai ficar, não Baixar mais aí, não Como que tá? Tá um pouquinho. Vamos tirar mais, vamos tirar mais. Olha só. Caraca, mano. muito careca. Olha isso aqui, mano. Ó, graças a esse cara aqui, ó. E aí, mano, manda o seu Instagram aí, pô. Eu vou deixar aí o... Um, um arroba aí pra vocês virem. Demorou? Depois só colocar aí. Tem uma coisa pra falar aí que você achou da careca aí? Ficou top. Ficou top? Naquele pico não tem jeito. <risos> é isso aí, galera. Tá aí, ó. Promessa dívida. Tá pago. Olha, dá pra dar uns tapões até. Mano, eu tô me estranhando muito, mas fala pra vocês que eu curti, mano. Daqui a pouco a gente já lança um lourinho aqui em cima, lourinho. Né? É isso aí, galera. Valeu, hein? Sim. um salve aí. Salve. É nóis.